No dia 10 de maio, o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM realizou uma aula inaugural com a participação do professor aposentado Luiz Gonzaga Binato de Almeida. O convidado palestrou sobre o tema Patrimônios Culturais da Humanidade no Brasil. É com prazer que eu, depois de 30 anos, eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores, um grupo que criou o curso Quatro anos depois eu me aposentava já e é com muito prazer que eu volto ao curso de arquitetura. Hoje os meus alunos daquela época são os coordenadores, são os responsáveis por manter esse curso com a qualidade que a gente previa. Então é muito emocionante para mim ver a geração dos meus ex-alunos hoje, Uh, conduzindo o curso e uma série de alunos que eu estou conhecendo hoje. Patrimônio, né? Patrimônio é a riqueza do nosso país, né? é até a minha área de atuação aqui na universidade. Então, o professor Binato, que foi uma das pessoas que eu também aprendi esse tema com ele. Né? Então, agora uma deferência trazê-lo para falar para os meus alunos das minhas disciplinas de patrimônio. A celebração faz parte das comemorações do aniversário de 30 anos do curso e aconteceu nas instalações do novo prédio, localizado no campus-sede, próximo ao Restaurante Universitário 2. Dentro desse espaço, um marco desses 30 anos, nesse edifício, que é o edifício do curso de Arquitetura e Urbanismo, projetado por nós, professores, estudantes, felizmente conseguido construir um sonho realizado, né? e receber todos aqui nesse espaço hoje, é, é realmente muito emocionante, e, e como disse, um sonho sonhado, um sonho realizado. A cerimônia contou com a presença de autoridades acadêmicas, como o reitor Luciano Schucke, e teve a apresentação do quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Santa Maria.